E aí, Clã Shadow aqui de novo. Hoje a gente tá vindo com Foregone. Metroidvania é sensacional para PC, Nintendo, Switch, Playstation 4, Xbox One. Hoje a gente vai jogar um pouquinho. E vamos lá. Está o iniciozinho. A imensa cidade de Kalagan já esteve na vanguarda da pesquisa científica. Seu progresso foi subitamente interrompida pela invasão de um estado rival, determinado a roubar sua tecnologia. Desesperados para sobreviver, os cientistas de Calagan desenvolveram uma raça de super soldados para mudar o curso dos eventos, os pacificadores. Você é a primeira pacificadora. A história do soldado universal né a nossa personagem ela já dá pulo duplo por padrão tem esse ataque e tem tiro isso aqui é tipo um tutorialzinho onde ele ensina os movimentos então dá pra ver aí o que acontece quando você derrota o inimigo caiu -se. Ela tem também o, a esquiva, né, o dash. A jogabilidade é muito boa, os comandos respondem bem. É bastante agradável a jogabilidade. Vocês podem ver aqui. Ele lembra um pouco Dead Cells, os gráficos, né. Mas é, é, é bem rico. Os cenários. É uma arte pixelada... Muito interessante. É um monstrão? enquanto a gente não vai enfrentar ainda não. O jogo tem inventário, só pode trocar armas, é, a arma, a armadura, anel e colar. Começa sem nenhum item muito bom, mas isso aí muda. Não tô bem, eu quero ter uma animaçãozinha, né? Você não deveria estar aqui, guardião. Silêncio pacificador, foi você que trouxe essa devastação sobre nós. O que quer de mim? Preciso que ser... você corrija seu passado. Ele tem um tormento antes que ele nos consuma. Oh, não. Tarde demais. Por quê? Vai virando um bichão. É, não ficou muito diferente. Volte pacificador e destrua o tormento da sua origem. Tá aí. Essa é a... É a intro do jogo, tá em português, olha, vantagem, o jogo é baratinho, tem várias vantagens, e olha ali, olha que bonita. É legal que os personagens falam, né? tem a voz, não é só o texto, aqui a gente pega a primeira habilidade. Uma investida Pois a gente usa Esse é o um posto avançado Onde você vem Você tem o um teleporte Você encontra outros teleportes Você pode voltar pra cá e depois ir para qualquer lugar Tem esse cara aqui Que faz o upgrade das suas habilidades A gente não tem como fazer ainda Você tem esse cara Que ele te dá umas missões É uns desafios e aí você vai ganhando armas e um monte de coisinhas esse cara é o ferreiro que melhora seu equipamento enquanto não vou mexer com nenhum delas muito bem eu pre eu pretendo derrotar o primeiro chefe do jogo daqui o teleporte então daqui eu posso voltar pro posto avançado apesar de estar grudado no posto avançado o ideal nesse jogo é e bem rapidinho viu porque... Bom, dá para dá pra concluir as áreas bem rápido. Mas a gente vai correr um pouquinho, senão fica muito longo. Tem... O jogo é cheio de secretos, mas o ideal é depois revisitar as áreas para achar esses secretos. Porque às vezes você não tem nem as habilidades necessárias. A gente pegou alguns itens, Já dá. ele equipa, como é o primeiro que pega, ele equipa automaticamente Mas os outros você tem que equipar na unha Mais uma skill Fechar a janela A criança do vizinho foi vítima da transformação aí, tá gritando Tem esses livros com um pouquinho da história do jogo Só vamos, pessoal. Uma coisa que eu não disse é que a arma ela tem umas cargas. E você recarrega ela derrotando inimigos. Aqui a gente tem um secreto. Se tiver uma passagem assim fácil, você consegue entrar no começo, viu? Mas se tiver um pouco mais difícil, nem tenta, porque não é a hora. Vamos equipar é isso aqui não tem nada muito legal aqui dentro do primeiro secreto. Então só vamos. Vamos usar aqui uma skill que a gente ainda tinha usado. Aqui é a segunda skill que a gente pegou, que é o AKP. Isso indica que você encontrou um desafio e você pode voltar naquele cara lá no.. na base e fazer com ele a gente não vai fazer. Porque senão o vídeo fica com 30 minutos, né? Ó, que monstrão. Os inimigos que são obrigatórios de matar são esses. esses com uma cor diferenciada ou uma chave na cabeça. Essa arma aqui que a gente está usando é um pouco lenta. Tudo bem, a gente usou esse interruptor para abrir uma porta Isso é muito comum, tem áreas que você vai ter que explorar para caramba Para achar os interruptores corretos Faz parte aí do, do jogo essa brincadeira Eu particularmente gosto muito E aqui, ó, primeiros inimigos obrigatórios que você tem que derrotar, senão não passa, tá vendo? uma vez derrotado, aí sim é possível avançar, a gente achou uma arma legal aqui e só, é bom Mais uma habilidade Tem muitas habilidades para trocar A gente pegou o dash e o cura Mas tem muitas outras habilidades que você troca então, São 16 16, 16 ao Olha lá É algum bicho gritando Olha como é rico o cenário É sempre importante pegar todas as armas que caem também Porque... Elas servem de... É, dinheiro, é como se fosse o dinheiro, elas viram dinheiro para você fazer o upgrade então, Tem que pegar é tudo mais um interruptor. Às vezes o interruptor aparece depois da porta. É desse jeito porque, às vezes, quando você cai, vamos dizer assim, e você volta lá para o teleporte, é o caminho fica liberado para né? você chegar no ponto anterior mais rápido. É bem pensado. Não faz você perder muito tempo. Outra coisa que acontece quando você é derrotado é o dinheiro que você tinha, ele meio que cai. Então você tem que recuperar. Vou no Hollow Knight. Vou no Knight. Vou Fazer essa malandragem também, ó. <risos> Não tomar dano do inimigo. Que não precisa correr atrás do dos gold nem de nada. Aqui as portas, abre uma para frente, uma para trás. A porta é fechada eu não consegui visualizar. Na carguinha e vamos continuar com a brincadeira. As aí do, da movimentação, do tempo, dos inimigos também. Né? Mais um desafio. Aí aqui já é o chefe, onde a gente vai terminar a nossa gameplay, eu acho. Vamos voltar lá, vamos procurar um teleporte e voltar lá pra frente. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Dá pra ter uma noção de onde fica, tá vendo? É aqui que a gente tem que voltar e depois a gente vai voltar pra cá Beleza, voltamos, vamos usar o teleporte para ir pro posto avançado E a gente vai fazer uns upgrades A gente pode fazer upgrade no nosso personagem Com os dinheirinhos azuis que a gente pega A gente pode fazer isso aqui, ó a melhorar em tudo, ainda deu grana para melhorar, muito mais. Aí, ó, feito. É também possível melhorar as habilidades que a gente pega, como eu disse, são 16 aqui. A gente não vai colocar nenhum ponto nelas por enquanto. Tem que colocar e confirmar, senão volta. E antes da gente falar com esse cara, a gente vai desmanchar as armas. As armas que a gente não vai usar, as armas que a gente coletou, transformá-las em dinheiro. Perfeito. Desmanchamos as coisas, vamos falar com esse cara. E aí é possível melhorar as armas. Ó. Que beleza! Melhorar o equipamento. Até anelzinho, melhor colar, tudo melhor. Perfeito. Agora aqui é o teleporte você consegue voltar lá para a serraria. Todos aqueles, todo aquele espaço vazio é ocupado por Teleportes, viu? O jogo é aqui é longo. Não é difícil, mas é longo. Quando você retorna para a área, se eu não me engano, os inimigos voltam. Tem que derrotar todos de novo. Prontinho, já chegamos no chefe. Robozinho, Robobus <risos> Só dá o, o distanciamento dele Tá vendo como a gente tá a gente sabe esquivar <risos> já tá no final no final se a gente conseguir fazer um desvio normal ele lança a serra ele gira e às vezes ele pula tá vendo? E às vezes ele joga a serra de longe É isso aí, os ataques dele. Ele dropa uma arma um pouco melhor, por isso que às vezes não vale nem a pena ficar fazendo upgrade. Mas a gente fez só para mostrar como é. Agora de resto. Caiu o teleporte, que pode voltar lá pro posto avançado. Que é isso, pessoal. Vocês gostaram aí da nossa gameplay? Desse joguinho tão legal?